Muito boa noite queridos irmãos Ideal Espírita Meu nome é Fernando Toledo E estou aqui hoje para fazer a preleção do Evangelho da noite Cujo tema será o Pai Nosso Enquanto nós não podemos fazer de forma presencial lá na ceia Nós vamos fazendo aqui através das mídias sociais Facebook, Youtube, Instagram Então cada um nesse momento Eu peço para que... Se concentre onde quer que estejam, em suas casas, em qualquer lugar que estejam, sintonizados com essa nossa preleção da noite de hoje. E convido para que façamos uma pequena prece para iniciarmos então a preleção da noite e preparando os ambientes onde nós estejamos. Vamos saudando os nossos anjos de guarda, amigos fiéis que se comprometeram a nos acompanhar nessa nossa atual encarnação. Vamos saudando todos aqueles espíritos amigos que fazem parte das equipes, que nos acompanham nas preleções do Evangelho, nos orientando, nos intuindo, para que nós possamos, através da palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer uma mensagem para todos nós, vamos também saudando a Maria, Maria, a mãe de Jesus, simbolicamente é a nossa mãe, por ser a mãe de toda a humanidade. Maria, querida, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de ter trazido para nós o vosso filho amado há mais de dois mil anos atrás. Ele, que quando aqui esteve, nos deixou um legado de grandes ensinamentos, um legado de amor, um legado que faz com que nós, até hoje, percebamos tudo aquilo que ele quis nos transmitir. Maria, que juntamente com as suas servas, nos traz um conforto, como só uma mãe sabe trazer. Ela que nos abraça, ela que nos acalenta, ela que nos envolve em todos os momentos e situações em que nós nos encontramos com dores, com sentimentos de tristeza, mas com o coração de mãe, ela nos acalenta, ela nos eleva, ela faz com que nós nos sintamos melhores. Maria, nos eleve agora até a presença do seu Filho amado, o nosso irmão e Mestre Jesus. Mestre querido, nós temos a certeza da sua presença, porque sempre disseste que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. Então, nós agradecemos pela oportunidade que nos dá. Nós agradecemos por todo o ensinamento que nos traz.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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, o Evangelho da noite de hoje, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso e as referências que nós temos, bibliográficas, além do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, nós temos o livro de Francisco Cândido Xavier, Pai Nosso. Nós temos também o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari, e o Redentor, do nosso querido Edgar Armand. Então, falando em prece, aqui hoje especificamente nós vamos falar do Pai Nosso. A prece é uma forma que o homem tem, uh, através do pensamento, né? E se comunicar com espíritos, com anjos e guarda, principalmente com Deus. Pode ser através de um pedido, um agradecimento. Mas nós podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Hoje, neste momento em que nós estamos passando por essa pandemia a necessidade de orarmos, a necessidade de pedirmos, a necessidade de agradecermos por todos aqueles que estão passando, aqueles que já passaram, aqueles que perderam um de seus entes queridos ou vários de seus entes queridos. Nós temos a certeza que Deus atende a todas as nossas preces. E por falar em prece, então nós vamos vendo que não é necessário um local para que nós façamos as preces. Ela pode ser na nossa casa, ela pode ser na igreja, ela pode ser no ônibus, ela pode ser no celular, desde que não seja que nós estejamos no celular vendo outras coisas que não uma mensagem, uma prece. Não que o celular não seja uma ferramenta, uma boa ferramenta que nos auxilia nas modernidades que vão se seguindo ao longo, do ao longo do tempo. Posição física também, nós não necessariamente precisamos, mas quem quiser fazer de joelhos, sentado, em pé, não tem importância, o que importa é a fé, a vontade que nós colocamos de fato, que nós alcancemos aquilo que nós estamos pedindo. Horário. Também não há necessidade de um horário. Sim, nós temos o hábito, como tem os católicos, de fazer as orações às 18 horas, que muitas rádios têm lá a hora da Ave Maria. É bom, todo mundo se reúne. E nós, da Aliança Espírita Evangélica, nós temos as orações das 22 horas, que é mais ou menos o que acontece com horário das 18 horas da Ave Maria. O que acontece se nós nos reunirmos em um número maior de pessoas no mesmo horário? Aquelas vibrações das quais a espiritualidade arrecada essas nossas vibrações e leva a todos aqueles locais onde estejam precisando. Por exemplo, as orações das 22 horas que a Aliança tem, hoje, terça-feira, é para crianças e idosos desamparados. Ontem, segunda-feira, foi para enfermos e moribundos. Cada dia da semana tem uma espécie de situação em que nós oramos, vibramos, para que esses necessitados recebam essas nossas vibrações. E... Também muitas palavras, ditas como mantras, podem ser feitas, não tem necessidade de serem feitas, mas nós respeitamos quem as faz, não há problema nenhum, todos nós conseguiremos receber as vibrações dessas eh, orações, quer como elas sejam feitas, onde, e que local, que horário, que posição. Nós pegamos aqui a questão 658 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte pergunta que Kardec faz para os Espíritos. A prece é agradável a Deus? A resposta é, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível a que podes ler... Porque, por mais bela que seja, se leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus, quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Também a questão 660 de O Livro dos Espíritos faz, é, é, é feita da seguinte forma por Kardec. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários capítulos que falam sobre as orações, sobre as preces. Nós vamos citar alguns deles aqui para referendar depois a principal colocação que é feita do Pai Nosso. No capítulo 5, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Neste momento em que nós passamos por essa pandemia, nós temos a perda de pessoas amadas, pessoas conhecidas, amigos. Então, isso que é colocado aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nós temos a certeza que Deus mantém, através de seus mensageiros, anjos e guarda, esses elementos que fazem com que nós nos tornemos um pouco mais consolados diante da situação pelas quais nós estamos passando. É, e nada se faz sem um fim inteligente. E seja qual for ele, o que aconteça, tudo para Deus tem uma razão de ser. O capítulo 25, por exemplo, Buscai e achareis. No item 5, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, de Jesus significam Pedir a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao, ao mal, e as tereis. Pedis a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Mas pedis sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. O que quer dizer isso, é que não, não necessariamente nós temos Uh, precisamos pedir para que aqueles que estão passando por necessidade se curem, mas que tenham força, além de se curarem, claro, vai depender do merecimento, mas que tenham forças para passar por essas provações, que tenham forças para entender que tudo para Deus tem um propósito. O capítulo 27º de o um Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obitereis, do item 1, quando orardes, não sejam como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo e vosso Pai, que tudo vê e o que se passa em segredo vos dará a recompensa. O item 3 também diz assim, também disse essa, palavra, essa parábola a Jesus, a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezavam os outros. E ele diz, ele dá como exemplo, dois homens que subiram ao, te, ao templo para orar, um deles era fariseu e o outro era publicano O fariseu, conservando-se de pé, orava assim Meu Deus, rendo-vos rendo graças Por não ser como os outros homens Que são ladrões, injustos, adúlteros Nem mesmo como esse publicano Jejuo duas vezes na semana dou o dízimo de tudo que possuo O publicano, ao contrário Conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Ora, então, por que Deus nem sempre atende às nossas preces e os nossos pedidos? Ah, as, as orações, elas são sempre respondidas, mas muitas das vezes, nós não, ainda não estamos preparados para recebê-las. Nós ainda não temos nível de entendimento para recebermos aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Muito provavelmente, nós, se recebermos, essa dádiva, não faremos bom uso delas. Passado algum tempo, nós vamos receber, aí sim, naquele período em que nós recebamos essa, essa dádiva do nosso pedido, nós tenhamos ah, o nível de entendimento possível para que nós recebamos ela e louvamos a Deus, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Ah, a última passagem de Jesus pelo Sermão da Montanha, é esse maravilhoso código que Jesus deixou, eram oito os, os sermões, ele diz assim, né, justificando o que o homem pede para Deus, e nem sempre Deus dá aquilo que o homem pede. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando pedir peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. E assim é o nosso pai do céu. Mas nós, é, nós não podemos fazer pedidos só quando estamos precisando dele, né? É, existe uma, um videozinho do Malarope, aquele humorista, aquele brasileiro sensacional que... Muitos podem se lembrar deles, que já faz bastante tempo que desencarnou é da, é, os filmes dele, é da década de 50, de 60. E tem uma frase que ele dizia assim, para que nós não procurássemos a Bíblia ou quando, quando, o Evangelho, quando nós só estivéssemos precisando, como se aquele livro ele fosse um catálogo da Avon, que na época era um fornecedor de maquiagem ou de topware, né? aqueles frascos que as mulheres usam eh, na cozinha. Então não, não procurar ah, os pedidos só quando a gente estiver de fato precisando. E o Sermão da Montanha, é, como eu já disse, eh, Jesus colocou oito e representa um código moral Religioso de alta significação espiritual. São eles: 1. Um, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. 2. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Cinco, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seis, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem Oito, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque ele, deles é o reino dos céus. Então, para que nós entendamos a oração do Pai Nosso, nós temos uma a solicitação de um dos apóstolos que pediu para Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus, então, levando o pensamento lá no Sermão da Montanha, ele sempre escolhia um lugar em que a maioria das pessoas pudessem entender, pudessem ouvir o que ele falava. Porque sermão da montanha, montanha, como diz aqui, né, um lugar elevado, um lugar um pouco mais alto, porque Jesus também entendia disso. Ele sabia que o eco das palavras poderia atingir o número maior de pessoas dependendo do lugar que ele estava. Não como hoje nós temos ambientes fechados, acústica, em que um número grande de pessoas pode ouvir aquilo que nós estamos falando. E Jesus, então, elevando o pensamento, ele eh, ensinou essa síntese do, do, do Sermão da Montanha com essa prece que é mais conhecida como Pai Nosso. E que também é muito conhecida principalmente de uma grande parte das pessoas, mesmo não sendo cristãos. E ele começa assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas Jesus quer dizer, Pai nosso e não Pai meu. Ele nos mostra uma grande humildade, uma submissão. Como quem busca uma proteção divina. Pai nosso dos atos que eu faço com o meu coração. Eu espero que ele esteja sempre aberto aos apelos que eu recebo por isso santificado. Ele diz também ali que estás no céu. Ele reconhece a, a, a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor do Universo, que tudo governa, que tudo sabe. Mas de nada valerá eu dizer que estás no céu se os meus olhos não perceberem as coisas, não se, se desapegarem das coisas materiais e dos valores desses bens terrenos. E também quando ele fala, santificado seja o vosso nome. É o respeito que se tem com relação ao, a Deus, o Ser Supremo. E uh, distribuindo o contentamento a paz com todos, é aquilo que nós temos para auxiliar os outros, para que os outros também compreendam o que, que significa o Pai Nosso que está no céu e que ele amparou os velhos, e eu, como sendo filho de Deus, tenho a necessidade de fazer o mesmo, de dar exemplo, de amparar os fracos, os sofredores, os oprimidos. Na sequência, venha a nós o teu reino. Deus está sempre presente, mas ele não desce. Quizá, né, nós pudéssemos receber a presença de Deus, mas venha a nós o vosso reino, significa que nós temos que estar preparados porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E para nós encontrá-lo dentro de nós, é preciso que nós nos apeguemos das muitas coisas terrenas, muitas das coisas que nós ainda temos e que não precisamos. Reino de Deus... Ele não virá a nós se não, nós não conquistarmos, se nós não nos tornarmos dignos desse merecimento. É um exemplo que nós temos de uma locomotiva. Se ela não tiver os trilhos adequados, que é o nosso coração recebendo as dádivas de Deus, essa locomotiva não vai se locomover, né? locomotiva se locomover de uma forma correta, de uma forma Certa? Então, para ter um bom aproveitamento e sem bondade dentro do nosso coração, nós não poderemos sentir a presença de Deus, tal qual a locomotiva não consegue rodar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terra e o céu, aqui, nós poderemos fazer uma referência de nós mesmos, encarnados e desencarnados. Nós nos submetemos às leis de Deus em todos os sentidos de nossas vidas, fazendo com que, de acordo com a nossa conduta, nós progridamos, nós evoluamos. E quando Jesus profere, então, essas palavras, seja feita a vossa vontade, ele faz com que nós entendamos que nós precisamos nos submeter a Deus, confiante nas suas leis. Entretanto, então, uh, será muito mais útil nós dizermos, seja feita a vossa vontade, e eu entenda que eu quero para mim mesmo e quero para todos que me circundam, para todos com quem eu convivo, que recebam também esses pedidos que eu faço. Então, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Agora, por que, que Deus não atende, então, a, a, fica a impressão de que Deus não atende a minha vontade? É como eu já disse lá, nós não temos entendimento no momento para receber aquele pedido que nós estamos fazendo. Na construção de uma casa, por exemplo, há sempre um projeto a ser seguido. ou Existem profissionais envolvidos um arquiteto, um eletricista, um pedreiro... E se um ficar interferindo e não seguindo o que está, de fato, no projeto, fica difícil dessa casa se, se tornar uma construção só, sólida. Em algum momento, ela vai apresentar problema. Então, o carpinteiro não pode interferir no trabalho do pintor, o pintor não pode interferir no trabalho do vidraceiro. Então para que a casa seja construída de uma forma sólida e nós entendamos de fato a vontade de Deus Pai Criador, nós precisamos nos amarmos uns aos outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui fazer uma referência ao capítulo 25. Busca e achareis. Nós não devemos nos preocupar tanto com os bens materiais, porque tudo que nos é necessário, Deus nos provê. Mas eu posso dizer que o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, se eu faço, ou por merecer e conquistar esse pão nosso. E tudo que eu faço para conquistar esse pão nosso, eu também, tendo ele em abundância, eu vou dividir com aqueles que padecem de fome. Vou dividir. Ou aquilo que, não aquilo que me sobra, mas aquilo que o outro precisa. No item 6 deste capítulo, é, a referência é feita da seguinte forma: Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem. Olha uma referência muito legal, que muitas das vezes nós já ouvimos, que faz referência a isso, busca e achareis, mas é observar os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. E, e qual dentre vós, então, que não podem, com todos os esforços, aumentar um centímetro na sua própria altura? Porque também, se nós, nós uh, nos inquietamos com o nosso vestuário, né? nós estamos sempre querendo estar na moda, com uma roupa nova, uma roupa atual, mas se observarmos que essa nossa roupa nos agasalha, vejamos a, a condição que São Francisco, o nosso querido Francisco de Assis, patrono da ceia, ele só tinha aquela vestimenta. Diante de, das intempéries Que onde ele vivia Quase que seis meses por ano Era muito frio Neve, inclusive E diz assim né, a, a referência no evangelho também Observar como crescem os lírios do campo Não trabalham Nem fiam Entretanto Nem Salomão com toda a sua glória Com todo o seu poder Se vestiu como um deles Então nós somos exemplos uns para com os outros e alimentamos as nossas atitudes e servimos de exemplos para os outros com a, os nossos comportamentos, com conversas edificantes, com boas leituras. Não nos esquecendo de, além de nós buscarmos e acharmos aquilo que nós estamos procurando, vamos procurar o pão espiritual que nos garante uma paz, uma harmonia interior, e nos alimenta contra qualquer tipo de maldade. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou tirar, bem-aventurados os que são misericordiosos. É, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, devem ser resgatadas. Por isso que nós temos essa grande oportunidade das nossas sucessivas reencarnações. Nós todos erramos, mas todos temos oportunidade de perdoarmos os nossos irmãos daquilo que eles nos fizeram e principalmente perdoar aquilo que nós... perdoar aquilo que eles nos fizeram. Perdoar o que eles nos fizeram e pedir perdão daquilo que nós fizemos a eles. Então, o item 5 deste capítulo, capítulo 10, diz assim, reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis indo com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais colocado em prisão. Digo-vos digo em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago um último centavo. Então um dos discípulos uma vez perguntou para Jesus baseado nisso, né, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes. Jesus falou, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. É um número fácil de nós fazermos a conta. 70 vezes 7 dá 490. Diante de um, um ano, por exemplo, se nós fizermos um, um, perdoarmos uma vez por dia, não nos perdoarmos, inclusive, 490 passa muito rápido. E Chico Xavier, uma vez indagado sobre essa questão, ele disse que Emmanuel respondeu para ele, Chico, é cada tipo de ofensa que nós devemos perdoar sete vezes. Olha que grande sabedoria do, do mentor de Chico Xavier. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Enquanto não nos evoluirmos, uh, derrotando as, essa nossa ignorância, essa, essa, essa nossa arrogância em achar que nós sabemos de tudo, conquistando mais virtudes morais, mais virtudes cristãs, nós ainda não ficaremos livres das tentações do mundo. Nós não nos livraremos das grandes falhas que ainda temos. É, mas é, esse não é o único meio de nos livrarmos do mal, é, que não existe por si mesmo. Né? Simplesmente a ignorância, o desconhecimento, o desprezo do bem. Nós temos que nos evangelizar, para nós ficarmos livres desses males, conquistando a paz interior, a perfeição espiritual e, por fim, o reino de Deus. Então, essas tentações que no, ele nos recomenda para nos livrarmos do mal, é nos evoluirmos, nós derrotarmos essa ignorância, conquistando virtudes, como já foi dito. Cabe a nós, então, nos livrarmos dessas falhas, Jesus não teve as tentações dele, quando ele se eh, deslocou para o deserto para orar, para meditar, ele foi tentado e o, o espírito das trevas perguntou para ele, eu te darei todo o poder de riqueza se ajoelhar de diante de mim. Depois ele diz, se és mesmo filho de Deus... Dize a esta pedra que se transforme em pão. E, se és mesmo o filho de Deus, lança-te daqui abaixo e seus anjos te sustentarão para não ferires os teus pés. As tentações, então, para nós, hoje, elas estão bastante disfarçadas e fazem parte do nosso dia a dia. Nós muitas vezes nem percebemos essas próprias tentações. Vemos é, direto nas, nas mídias sociais que nós acompanhamos, né? É, precisamos, necessitamos e precisamos colocar um filtro em tudo aquilo que nós vemos. Não o evangelho, claro, boas. Existem tanta coisa boa nas mídias sociais. Mas muitas das coisas, das tentações que nós vemos os nossos irmãos sendo submetidos e não conseguindo sair. Corrupção, fome de poder desonestidade, prazer incontido. E qual que seria a nossa atitude diante delas? E tantas outras, né? os vícios, principalmente. O que que recomenda Jesus? amemos nos uns aos outros. Vamos fazer para o outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. É preciso um grande esforço, então, para que nós para conquistarmos aquilo que nós conseguimos, disse Chico Xavier. Para eu obter algo que eu ainda não consegui, é preciso fazer um esforço que eu também nunca fiz. Então, a bondade infinita de Deus faz com que nós não venhamos a cair nessas tentações, mas, então, como alegou o Chico, né, nós nos esforcemos, nós façamos uma renovação íntima, aquela famosa reforma íntima, tão pregada na Escola de Aprendizes do Evangelho, para que nós façamos a construção de um homem novo. Como conseguiu fazer Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, depois quando ele, ele se transformou em Paulo de Tarso, o verdadeiro homem novo. Então sejamos também aqueles que baseado nesse grande ensinamento contido nas, no Sermão da Montanha, e principalmente nessa oração do Pai Nosso, que nós acabamos de detalhar minuciosamente, mas existem tantas outras interpretações que nós podemos colocar. Mas se nós fizermos é, o, o, o uso desses ensinamentos, nós vamos ter um roteiro à nossa disposição para que nós criemos coragem e, acima de tudo, muita vontade para nos renovarmos. E que Jesus, então, possa continuar nos intuindo, nos abençoando, para que sejamos cada vez melhores, cada vez mais seres humanos. Que assim seja.